Oi pessoal, festa de final de ano chegando e a gente resolveu fazer um vídeo para ajudar vocês na hora de montar a mesa para ceia de Natal e a gente espera que com essas dicas vocês consigam fazer esse trabalho de forma um pouco mais simples a gente vai começar falando de alguns estilos e depois a gente vai falar sobre os itens da sua mesa de Natal tudo isso com algumas referências e inspirações que a gente trouxe para vocês antes da gente começar, duas coisas a primeira é se inscreva no canal e deixa sua curtida aqui, isso ajuda um monte a gente a divulgar essas ideias diferentes para mais pessoas, principalmente agora no começo do canal. E a segunda delas é... Você precisa definir o estilo da sua mesa antes de mais nada. Antes mesmo de sair montando a sua mesa de Natal, é importante definir qual estilo a sua mesa vai ter. Aqui vão quatro ideias de estilos para vocês. A mesa clássica. Essa é uma mesa tradicional, com bases neutras, mas com muitos detalhes dourados, talvez prateados e vermelhos. Se você for utilizar outras cores, sugerimos que sejam discretas, sem muitas estampas e com tons bem parecidos. Essa é a mesa ideal para você usar e abusar dos seus jogos de jantar e cristais que estão guardados esperando ocasiões especiais. Na mesa clássica, arranjos de folhas e flores são muito bem-vindos e as velas são itens obrigatórios. A mesa rústica A mesa rústica tem em sua decoração muitos elementos naturais, como folhagens, flores, frutas madeiras. As estampas da natureza, xadrez ou bordados combinam bem. E é interessante que as cores estejam em harmonia com os itens naturais utilizados na decoração, evitando utilizar cores muito diferentes nas estampas e cores artificiais. Essa mesa é ideal para quem tem móveis de madeira rústica, ou quando o jantar acontece em contato com o jardim. Se você for optar pela mesa rústica, você pode usar tudo o que encontrar no jardim para decorar sua mesa. E que tal uma mesa divertida? Essa mesa é mais despojada e informal. Você pode usar dois caminhos, uma base mais colorida e itens mais neutros, ou uma base mais neutra e itens mais coloridos. Pense em uma forma de não deixar a mesa muito carregada nem muito sem graça. Sugerimos utilizar de 3 a quatro cores bem diferentes entre si. As estampas são bem-vindas e também entram nessa conta. A mesa divertida é ideal para quem não possui muita combinação entre os jogos e os itens de mesa e também para quem deseja extravasar sua criatividade. Na decoração aparecem itens inusitados, fofos e até mesmo infantis. E por fim, uma mesa minimalista. A mesa de natal minimalista puxa todo o destaque para a essência dessa data especial, dispensando muitos detalhes e evitando elementos que chamem muita atenção. Você pode utilizar apenas cores neutras, mas também pode acrescentar pontos coloridos, de uma ou duas cores. Isso vale para toda a sua decoração, não apenas para a mesa, para não deixar a impressão de improviso. A mesa minimalista é uma ótima ideia para quem deseja dar mais destaque às conversas e brincadeiras. E também para quem não possui muito tempo para pensar em todos os arranjos ou não deseja arriscar. Mas, não se engane, é importante pensar nos itens que vão ficar em destaque, porque é o que mais chamará a atenção da sua decoração. Use bastante vidro e metais claros para deixar tudo bem leve. Agora que você já sabe alguns princípios básicos, talvez você já tenha até escolhido a sua mesa preferida, a gente vai passar para alguns elementos de composição da mesa. Antes da gente prosseguir para os itens, a gente tem uma dica. Procure usar o mesmo material para cada grupo de itens. Se você vai utilizar pratos de vidro, use apenas vidro. Se vai utilizar bandejas de metal, use apenas metal. E assim por diante. Vamos começar pelas toalhas. Usar toalhas na mesa é opcional, mas ela tem uma grande vantagem. Ela acaba protegendo os móveis mais sensíveis de pequenos acidentes com os comes e bebes durante a sede de natal, como uma taça que vira. Além disso, as toalhas podem trazer charme e aconchego para sua mesa. As cores e os padrões da toalha variam de acordo com o estilo que você quer utilizar. Ao optar por uma mesa rústica, você pode usar toalhas mais discretas para destacar a madeira. De toda forma, considere uma distância mínima de 60 cm entre os pratos, para que seus convidados fiquem confortáveis durante a refeição. Depois de definir as toalhas, os próximos itens são os pratos e suplás. O suplá, para quem não sabe, é a base dos pratos. Por isso deve ser mantido durante toda a ceia. Ele serve para proteger a mesa do calor dos pratos, além de deixar a mesa mais preenchida e elegante. Uma boa opção para esses itens mais caros é o aluguel dessas peças, que vai te permitir escolher diferentes peças para outras ocasiões. Agora a gente vai falar sobre os talheres. A organização dos talheres é feita da seguinte forma. Facas e colheres de sopa ficam à direita, garfos ficam à esquerda e talheres de sobremesa ficam acima do prato. A ordem dos talheres segue a ordem de uso, de fora para dentro. E as lâminas devem estar voltadas para o prato. Mas é claro, você pode e provavelmente deve fazer as adaptações que você precisar de acordo com o que você vai servir na sua ceia. E sobre as taças? As taças devem ficar à direita, na seguinte ordem. A taça mais próxima do prato é a da água, depois vem a taça de vinho tinto e depois a de vinho branco. O ideal é que também fiquem em ordem de tamanho. Você também pode utilizar copos respeitando essas regras de organização e com uma estética parecida com a das taças. E o último item individual da sua mesa é o guardanapo. Ele deve ficar à esquerda ou em cima do prato. Caso você não tenha guardanapos de pano, pode alugar junto com o suplá. Mas como a ceia de natal normalmente é uma comemoração muito familiar, não tem problema algum em você utilizar guardanapos de papel mesmo. Tem inclusive alguns que são muito bonitinhos. Bom, depois dos itens individuais, a gente vai falar um pouquinho sobre os itens gerais da mesa. Toda extensão da sua mesa de natal deve conter enfeites, deixando a distribuição mais harmônica. Você pode rechear tigelas de cristal com bolas natalinas, utilizar folhagens e frutas nas bandejas ou festões por toda a mesa. Essa é a hora de deixar a sua criatividade fluir, lembrando do estilo que a gente ajudou você a escolher lá no início do vídeo. Bom, então por esse vídeo rápido é isso, a gente espero que vocês tenham aprendido Coisas novas, assim como a gente aprendeu e sempre aprende fazendo esses vídeos para vocês. Se você não deixou sua curtida ainda, por favor, curte o vídeo. Isso ajuda um monte a gente a divulgar as nossas ideias. Então, Feliz Natal e até o próximo vídeo.